E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte mano, desde 2000, não, é, desde 2013, a casa do Michael é a mesma, mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí uma reforma bem legal que deixou a casa dele bem diferente, mano, é no mesmo local e tal, é... na mesma casa... Mas reformada, gostaria que vocês Opinasse como ficou O Michael tá aqui um pouco fora de casa Nossa, o pau tá quebrando ali É... E a gente vai lá ver como é que ficou Essa reforma, mano, olha só Que coisa loucura, mano Eu, eu é, spawnei esse carro aqui Parece que é carro de DLC do GTA, ó Mas... <risos> olha isso, mano, eu tento usar o carro, ó Opa, aí eu sou dropado, irmão. Simplesmente. Falta quebrar. Ih, caramba. Sumiu. Sumiu o carro do Michael ali, mano. E agora? Sumiu o carro do Michael. Caraca. Eu instalei o mod do Homem-Aranha e fica esses bandidos no meio da rua. Galera, me segue no Instagram, tá na descrição. Amanhã, dia primeiro. Amanhã é primeiro de abril? É, né? Amanhã, como sempre. O ano passado eu não fiz. Já vou avisando. Esse ano. Eu irei fazer como fiz nos anos anteriores. Então, amanhã tem vídeo especial no canal, beleza? É. Seguinte, vou pegar um carro aqui. Vamos lá ver como é que ficou a reforma da casa do Michael. Eita! Caraca, moleque! <risos> vamos ver como é que ficou a reforma da casa. <risos> Da casa do Michael 2022, beleza? Bora lá. Caraca, moleque. Foi atropelado ali, velho. Ó, cheguei aqui. Viemos a pé, só que não. Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu tava lendo alguns vídeos aqui no YouTube. Quem, quem souber, comenta aí ou vai lá no Instagram e tenta me ajudar. Cara, é... o meu teclado, ele... Algumas teclas... Tem que pressionar para ela funcionar E tá duplicando é, Palavras, por exemplo, eu tô tentando usar Aqui, ó, o botão da Corrida, ó, não quer funcionar, ó Mas talvez se eu Dar uma, uma Apertada forte, tá ligado? Ele funciona Eu vi no YouTube que era aterramento, né? Você troca a fonte Ou você faz um aterramento que Que funciona ah, mano, tá muito ruim, velho. Tipo, você vai escrever qualquer coisa, sai duas letras, três letras. Você vai apagar, paga três, quatro letras, tá ligado? E não sei o, o, se realmente é isso. Se é a. A, a fonte que, que tá. Que precisa de aterramento ou precisa trocar. Mas é o que eu vi. Galera, tá aí. A casa. Moderna do Michael, mano, olha isso, velho É, como eu disse, ó, no mesmo local O cara só deu uma reformada Na casa E essas casas é, Modernas, elas são assim, né, quadradinhas Assim, né, olha lá, agora começou a funcionar O botão de corrida Olha isso, mano É tanto o lado A frente, quanto, quanto o trás É a mesma casa, ó Alguns postes de luz aqui, ó, madeira e tal mais reformada. Agora eu não sei se essa garagem aqui ficou... Ficou mais, di... ficou mais difícil de entrar nela, né? ó. Vamos ver se... Eu vou tentar entrar aqui com o carro da Amanda, mas dá. Não, dá, dá, dá, dá. Tá tranquilo. Vou guardar o carro aqui, ó. Certo? É, em vídeos passados, já mostrei vários... É, é vários... Os caras modificaram totalmente a casa do Michael do lado de dentro Trocaram tudo assim, cara Ficou bem louco Vídeos bem antigos aí, de 3 anos No canal E... Dessa vez eu não quis mudar Porque aí você tem que mudar um, muita coisa ali no... Tem que mudar um, vários arquivos no, no, no, na pasta ali do, do GTA Mas esse aqui como é mais simples E... Eu fui lá e mudei Tá aí, ó, reforma 2022 da casa do Michael. Que pena que não mudou aqui a porta, né? Mas tá legal, mano. Ó, na parte de dentro é a mesma coisa, mas, cara, eu já mostrei vários, várias casas do Michael aqui totalmente diferenciada, mano. A parte de dentro, o piso, esses móveis, esses azulejos aí, ó. E pela primeira vez, ó, mano, tá fazendo yoga ali, ó. <risos> Pela primeira vez. Eu tô mostrando aqui uma. uma digamos que uma reforma, né? Da casa do Michael. Eu não entendo, mano. Eu não. Entendo, se ela falar alguma coisa ali, né? Eu não entendo muito bem um relógio ali na parede, tá ligado? Eu não sei se em casas. É, se usa isso em, na, na, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas, cara, ficou bem legal, mano. Ficou bem legal. Me disse pra vocês, comenta aí o que você achou Dessa reforma E... Ficou bem interessante mesmo, mano As partes ali de madeira, né Olha só que louco Agora não entendi muito bem que ele... É um relógio, né um Relógio, olha lá Ó, a parte aqui, ó Ah, aqui dá fechado, aqui dava pra passar antes Dava pra passar Aí ficou fechado por conta... É, tá vendo, cara? Tô tentando correr... E basicamente meu, de... meu, meu dedinho aqui, ó... Tá doendo, velho. Tanto que eu tô apertando isso aqui, velho, pra correr. Mas o PC tá, tá tenso, irmão. Bom, eu vou usar outra câmera aqui. Corre, meu querido. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo, galera? Tem que apertar às vezes duas vezes, afundar. Ó, vou usar essa câmera aqui pra mostrar pra vocês... Como que ficou Certo? Ó, tem até aquela parte ali, ó que, que, o, que o Franklin, ele entra Né? Naquela missão Lá, quando ele reconhece o Michael Tem aqui, ó, abertura Ficou aberto e tal A parte de cima, ó, totalmente Diferente, eu acho que tinha Uns telhados assim, né? Na, na, na casa real A garagem Aqui também, ó, tudo é refeito ó, Com esses é, detalhes de madeira, né? Opa, parece que a flor tá passando ali, ó. Porque aqui é o quarto da Amanda, né? Onde o tenista pulou. Né? As placas ali de luz solar. É. A quadra continua a mesma. Mas olhando assim de longe, ó. Diferente, mano. Diferente. Tá moderna a casa, ó. Vira pro lado, vira. Vai ter que afundar. O dedo no teclado. Pra poder... É... Ah, pra poder ir ó pro lado, ó, tá vendo? Mano, tipo assim, jogar jogo de tiro, esses jogos assim... FPS... que é esse, irmão? Não dá. Tô arrumar isso aqui. Apesar que eu não tô jogando no PC mais, né? Jogava muito no PUBG antigamente, Overwatch. Mas aí, galera, o que, que vocês achou? Da nova casa do Michael. Curtiu? Não curtiu? Deixa o seu comentário aqui na descrição, beleza? Bom, amanhã vídeo especial, não sei se vai ser dia 1 manhã amanhã. E quem conhece o canal aí já deve estar tá ligado que é. Mas enfim, galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até a próxima.